Vivemos reclamando da falta de transparência dos políticos e do sentimento de abandono das instituições com a gente. Isso é quase que unânimo. Parte por causa da degeneração dos partidos e da política, parte pelo próprio desinteresse da população por estes assuntos. Diante deste cenário, propomos criar um aplicativo do nosso mandato e outro da Câmara Municipal de viguaçu buscando assim aproximar as pessoas dos seus representantes e estimular o interesse da população pela política. Use seu smartphone e sua consciência para votar nas melhores opções dia 2 de outubro.